E na madrugada desta quarta-feira choveu em algumas áreas de Três Lagoas. O dia amanheceu parcialmente nublado, com te temperatura mínima de 23 graus. E hoje a maior parte do dia será assim. Céu de muitas nuvens, né, um solzinho também e com uma previsão de chuva na parte da tarde. Vamos dar um pulinho lá fora, porque de manhã amanheceu parcialmente nublado. Vamos saber então, olha aí ó... Se tem nuvens, temos nuvens aqui no céu de Três Lagoas, né? Depois que passou essa chuva aí na madrugada, as nuvens continuam, porque na parte da tarde tem mais chuva chegando aqui para nossa cidade. E a máxima hoje aqui, gente, é de 32 graus. E amanhã o tempo não tá muito diferente de hoje não, viu gente? Teremos sol no período da manhã e chuva na parte da tarde e da noite. Vamos conferir então as temperatura para, a temperatura para amanhã, né? Quinta-feira já. Três Lagoas então, mínima de 22 graus e máxima de... Desculpa, 22, isso mesmo, máxima de 32 graus. Brasilândia mínima de 22, máxima de 31 graus. Água clara mínima de 22 e máxima de 33. Sol entre nuvens né, em todas essas cidades né? e chuva no período da tarde e da noite. Vamos saber então em Aparecida do Tabuado como fica por lá mínima de 22 e a máxima de 33 também Paranaíba mínima de 21 máxima de 31 graus e inocência máxima de 32 graus Pois é a temperatura tá até gostosa né gente a gente sabe que faz muito calor aqui em Três Lagoas e região mas hoje o clima tá agradável não é mesmo Fernando